Olá, meu nome é Luciano Mouques, eu sou quadrinista, cineasta, pintor, escultor, músico e muitas outras coisas. Hoje é dia 17, 17 de junho, tá chovendo e organizando as coisas aqui colocar um vídeo agora falando das nossas aventuras na África né, do ator Paulo das Neves que interpreta o Supertinga eu queria dizer que ele, muitos atores interpretaram o Supertinga mas ninguém interpretou o Supertinga como ele e eu selecionei ele porque ele tinha o espírito do Supertinga quando começou a seleção me disseram por que não colocar sempre um ator sempre mais jovem? Vou dar um exemplo, o Homem-Aranha, Superman, uh, qualquer outro ator, entendeu? E, eu, e o Paulo já tinha uma, uma certa idade, uh, e aí ele dizia, aí, esse ator aí tá barrigudo, mas esse era o, o espírito do super Tinder. a força dele seria a fé. E ele é uma grande pessoa, ele é um excelente amigo e ele tem vivido o um personagem. Eu falei para ele assim, ó, tu quer interpretar o Super Tinga? Se, se eu conseguir vencer, o personagem nunca mais vai sair de ti. E isso é com todos os atores, nunca mais vai sair, nunca mais. Que realmente ele é o Super Team, ele vive o Super Team e a personalidade se entrelaça ao, ao, ao personagem. E quando a gente foi na África, e aí nesse vídeo que vai continuar, uh, a gente viu muitas coisas. Eu não falo assim de problemas sociais: no Brasil tem gente com fome, no Brasil tem gente na rua. No Brasil tem gente assassinada. No Brasil tem um governo ruim. Tem atendimento público de qualidade péssima. Tudo isso a gente tem. Perseguições. Tudo tem. Tudo tem. Tudo de ruim que tem. Que a gente fala da África, tem no Brasil. A, a questão é que a gente está um, um pouquinho melhor. Mas falando de novo do Supertiga, eu tenho que dizer né, das coisas. Incríveis que aconteceu, né? para quem acredita em Deus, que já vamos lá de novo, Deus, o né? super é um herói da fé, eu creio em Deus, entendeu? E na África, aconteceu muitas coisas, muitas coisas sobrenaturais, muitas coisas sobrenaturais, de coisas ficarem dançando, sabe? Dançando, assim, dançando, dançando, tu não vê as pernas, assim. a roupa ficar dançando. Lugares onde havia sacrifício de pessoas, onde tem sacrifício de pessoas por causa das religiões africanas. E aí se alguém vinha, eu sou cristão, se alguém vinha criticar ah, o sacrifício de pessoas lá, esse sacrifício acontecia em Israel. Em Israel. Os judeus faziam isso. Até Deus... Repreendeu isso. Procurei na Bíblia. Judeu sacrifício de crianças. Vou falar o nome do de Deus. Deus Baal. Que dominou Israel. Meu Deus. E talvez esse Deus aí, que eu acredito que seja um espírito, ele não morre. Ele esteja por aí. Então onde tem sacrifício de crianças, deve ter ele, entendeu? de pessoa, sei lá. Sabe? São várias histórias, entendeu? Porque o mal continua nesse mundo. O mal continua, o mal continua... E aí a importância do super-herói é isso, esse contraponto do bem contra o mal, entendeu? Esse contraponto. E aí nesse vídeo vocês veem a alegria do super-team, os valores que ele passa, são coisas importantes. São coisas muito importantes. Eu achava assim que meu trabalho não era importante. Por quê? O que é importante? O médico, o advogado... Mas não, não, o meu trabalho é muito importante, é muito importante, é um exercício da fé, da fé que eu utilizei através do meu crescimento com outros super-heróis. Com outros super-heróis, Homem-Aranha, o, o Hulk, os heróis do DC, o Batman... Entendeu? Então é essa essa essa questão importante da transformação social através da cultura, através do espírito do amor, entendeu? Que faz uma oposição ao mal através do amor. Então o que, eu tenho, o que eu tinha que eu tinha para dizer a isso e ouçam aí as palavras do Paulo junto ao Conselho Estadual de Cultura. E eu agradeço a Associação Artística e Cultural da Periferia, a Associação Gaúcha dos Videoamadores e a Associação Gaúcha das Produtoras Culturais. São todos pontos de cultura. Né? E dentro dessa jornada que a gente vai tendo, né? dessas coisas sobrenaturais que às vezes, às vezes não, essas coisas sobrenaturais elas se posicionaram para nos impedir e imagina se alguma coisa sobrenatural se posicionou para nos impedir é que o Supertinga, com movimentação dele, era importante para aquelas pessoas. E realmente, a gente fez modificações aonde a gente fez, e não só na África, no Brasil. Aonde a gente faz a, gente faz a nossa intervenção. Se vocês olharem no canal, vocês vão ver, tá lá, explícito, essa nossa passagem de vida desse movimento todo e eu estou organizando agora o, o esse canal e vou colocando esse vídeo final ali das frases do ator e assim vai seguindo o processo virão novos roteiristas como tem novos desenhistas e talvez no futuro venham novos diretores Porque eu dirijo o filme como já tem novos diretores E viram outros diretores que eu nem conheço E aí virão também um novo super tinga Virá um novo super tinga E o ator não gosta muito, ele fica meio assim Mas esse dia sempre chega Esse dia sempre chega Meu cabelo tá branco Meu filme também vai chegar Por isso que é importante a gente deixar tudo montadinho Pra nova geração ser melhor. Mais e melhor. Uma base, uma estrutura. Nós começamos do nada. Do nada. Beijo. 超高<音楽><音楽><音楽><音楽> well. Bom, agora vocês perceberam uh, o meu trabalho então eu assim, sou o que eu sou. Eu sou uh, padrinista. Uh, eu faço padrinhos. Prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver a felicidade. A gente não tem caralho de pataca. A gente.. Não tem jeito de pra cá. A gente nem está com a bunda exposta na janela pra passar uma derrota. Pra tudo tem um jeito, tá? Então, eu já passei trabalho, velho. Né? Já passei fome. É ruim pra caramba. Então, acho que a gente vai fazer a nossa parte ajudando o próximo. Às vezes eu estou de bom humor, dou uma, uma moeda, mas às vezes eu não dou, porque eu vejo muito, sei lá, o um momento, né, um dia, um. Né? Então, porque as pessoas se incomodam com essa história de dinheiro. Mas óbvio, o único caminho é a cultura, pessoal. A cultura, a arte e dando oportunidade para os menos favorecidos.